Olá a todos, daqui William Amzalag e quero dar-lhe as boas-vindas em nosso quarto episódio da Genesse Longevity TV. Ginés. We are redefining youth. Nascer não é um crime. Então, por que devemos ser todos nós condenados à morte? A morte é inevitável? Você pode se surpreender ao saber que envelhecimento e morte não existe desde sempre. Há 4 bilhões e meio de anos atrás, uma única célula nasceu. Esta única célula não envelheceu tinha a capacidade de se dividir indefinidamente. Mas 3 bilhões de anos depois, algumas destas células começaram a formar organismos, tais como vermos, peixes e, finalmente, os humanos. Contudo, estas células estavam envelhecendo e sua capacidade de se reproduzir, indefinidamente, chegou ao fim. E hoje sabemos exatamente o porquê. Essas células, nós as chamamos de células somáticas, contém um gene que controla a produção de telomerase e este gene foi e ainda é desligado. Sem a capacidade de produzir telomerase, os telómeros se tornarão mais curtos e as células vão morrer. Então, por que há tantas discrepâncias de longevidade entre humanos e outros animais? Deixe-me dar-lhe alguns exemplos. Você já ouviu falar sobre Jorge? Jorge é uma lagosta americana que nasceu em 1869 e tem agora 140 anos de idade. Ela era uma espécie de mascote no restaurante de Nova York e foi devolvida ao oceano em 2010. Ela provavelmente ainda é viva. Mas como? São as lagostas imortais? Não exatamente. Mas elas não morrem de velhice porque a sua telomerase está constantemente ativada para que as células não morram. No entanto, elas são sensíveis a infecções dentro da sua casca e podem morrer dessas doenças. No Japão, o coifis são conhecidos por viver muito tempo. Eles são belos peixes, geralmente brancos com manchas vermelhas. Alguns foram dados nomes e o mais famoso é o peixe anako que morreu em julho de 1977, durou 226 anos. Algumas tartarugas também vivem muito tempo, e uma delas, a doaita das Seychelles, viveu quase 250 anos. Existem ainda algumas espécies que têm uma longevidade indefinida, como as bactérias, chamadas de Atrobacter, que podem ficar dormentes por milhares de anos e, de repente, acordar. A Hidra é a espécie única e específica que, quando parte do seu corpo é cortado, ela regenera o corpo em dois ou três dias. A hidra será potencialmente imortal porque contém essas células estaminais, em caso de lesão. Essas células estaminais alteram-se para formar a célula que falta e reconstroem a parte que faltava. Se alguns animais podem ter uma longevidade indefinida, por que temos de ser condenados à morte? Por outras palavras, temos atualmente o conhecimento e a tecnologia para viver para sempre? Nós já conseguimos reverter o envelhecimento em células humanas. O que nós não sabemos ao certo é se podemos reverter o envelhecimento em você ou em mim. Nós conseguimos desacelerar drasticamente doenças e o processo de envelhecimento mais do que as pessoas imaginam. Mas ainda não temos a fórmula mágica. Para prolongar para sempre a vida humana, então, o que será necessário para nos mantermos todos vivos o suficiente? Na genese, a nossa geração jovem acredita que podemos viver o suficiente para viver para sempre. O que significa que nós projetamos soluções temporárias como a reparação do ADN, a ativação da telomerase e o suporte de células estaminais a fim de ainda estar aqui. E por aqui, por forma a beneficiar de outro cientista de prémio Nobel. O que nos pode dar uma outra solução para os próximos 20 anos. Que nos dará tempo para esperar para a descoberta seguinte e assim por diante. Sim, a imortalidade está ao virar da esquina. Meu nome é William Amzalag e eu sou Geração Jovem. Vejo no próximo episódio. Obrigado. Jeunesse, we are